Que repercute no mundo virtual, repercute no mundo real. Vira processo. Ah, não, isso não, não tem uma legislação específica, tudo mais. Aconteceu com o Uber, por exemplo. O Uber, ele veio numa gama específica, diferenciada, que era uma brecha legal. Ah, não, é um absurdo, é proibido, é proibido, é proibido. Não, não é proibido. Não. A gente, quem praticou a política de uso, privacidade do Uber e tudo mais analisou todo o ecossistema jurídico, para daí sim falar, não, beleza, vão na fé que a gente segura aqui atrás. E é isso que a gente precisa, a gente precisa de uma comunicação geral. Outra coisa, muito importante, foi falado agora há pouco da, da segurança da informação da indústria 4.0. O jurídico, os advogados em geral estão se na indústria 1.0 lá atrás alguns ainda ri, ri, dizem petições na máquina de escrever escaneiam e faz um protocolo online é... questão de segurança os funcionários hoje todos todos nós trabalhamos existe terceirizados existe contratação é... com os funcionários diretos existe política de uso existe política de comportamento interno nas empresas ah, por isso, mas isso é chato, é regra, é legislação interna. Não, mas isso faz garantir tanto o direito daquele que está trabalhando, como do empregador. Então vamos, vamos deixar isso claro para as pessoas. Hoje está no evento da NetEye, o, o principal serviço da NetEye é a questão de monitoramento, que envolve a segurança da informação, entre outras questões não tão técnicas, mas sim práticas, vamos dizer assim, economia, economia do funcionário e tudo mais. Bom, a gente tem um exemplo no, próprio, no nosso próprio escritório, onde um funcionário foi pego, consultando no Google, com base na, no sistema da NetEye, o modelo do cofre da empresa e como abrir. Tudo bem, ele é meio desprovido de capacidade intelectual, isso era fácil de, de monitorar. Essa empresa, então, não tinha uma política de privacidade e de monitoramento. Essa empresa não pôde advertir corretamente esse funcionário, porque poderia gerar uma sanção moral contra ele. E teve que simplesmente só mandar ele embora, sem justa causa, sem uma, uma notificação, sem um alerta, para evitar a questão de privacidade. Olha só o que a gente está falando. A gente está falando propriamente da atividade da empresa. A gente não está falando, ah, o jurídico tem que se meter, não. A gente está falando que nós estamos aqui para auxiliar. É isso que, que é o mais importante. Além disso, tem questões de investimento de startup. Todo mundo aqui quer ter uma startup, mas a legislação hoje ela é muito espaça, ela é... É, fraca no sentido de investimento. Nem tanto o investidor se protege, nem tanto a startup. Hoje tem startup que vai, entra, o um investidor ele tem um corpo jurídico excelente, senta ali e assina. O cara que está vendendo a empresa, dividindo as cotas dela, não, ele está feliz que ele está assinando um contrato. E ele esquece de analisar as pegadinhas que aquele empresário pode ter colocado naquele contrato. Então, por pior que seja... É, por mais preconceito que as pessoas tenham com o jurídico de, de, de falar não, é caro, eu não vou fazer não, é, é importante é importante, hoje existe muita flexibilização nessas questões bem como ver se a sua atividade está em conformidade com a legislação a gente teve agora há pouco a palestra sobre a rede social e destacou a comunicação que devia ter com o jurídico por último né? desse slide, as questões de confidencialidade. Hoje, a gente monta uma startup e tem uma ideia. Aí contrata um programador para desenvolver. A gente é amigo, a gente não precisa de um termo de confidencialidade. Não precisa, não é mesmo? Não precisa. A gente é amigo. E isso vai se passando, a empresa evolui, é vendida. E lá atrás, aquele termo de confidencialidade, faltou, passou. E não tem como voltar atrás. É por isso que é importante ah, tomarmos as preocupações, as preocupações jurídicas necessárias, sempre. Tá bom. É, tanto eu e o Luiz vão falar um pouco dessa questão. É, você tem toda essa legislação, a legislação normal, a legislação eletrônica. Tá, e como eu me previno? Você é empresário. Lógico, eu vou falar, contrata um advogado primeiro, né? Mas, mas como a gente pode fazer a diferença? Através dos termos, da conscientização educação, política de privacidade interna, termos de uso do site, que é uma obrigação legal. É uma obrigação legal, na lei do comércio eletrônico, fala que qualquer site, bem como no Marco Civil, retificado pelo Marco Civil, qualquer site, pode, ele pode ser estático, ele precisa ter um termo de uso. Quais sites têm termo de uso? Quais sites hoje têm embaixo a declaração do nome da empresa, o CNPJ e o endereço? Mesmo sendo estático, mesmo eles não tendo nada, ele só serve para propaganda, para divulgação. É... Além dos termos de uso, tem as questões de trabalho. É... Um contrato de trabalho muito bem elaborado é muito importante. Não é só no E-Social ali mitigar processos trabalhistas, é, começa no contrato de trabalho. Depois passa para a educação do funcionário da sua equipe. Mas ele começa sempre na formalização. E como, e como a gente faz isso? Conversando gestor, jurídico e o ecossistema. Entender exatamente o que é o ecossistema, que é o que muitas vezes não acontece.